Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus E hoje é dia 31 de janeiro de 2021 e eu precisava fazer esse vídeo Porque aconteceram duas coisas muito incríveis hoje E as duas coisas têm a ver com um Deus que nos surpreende Um Deus que não necessariamente vai nos explicar como é a caminhada, mas nos dá certeza da chegada é, a primeira coisa mais importante delas, e eu queria contar pro mundo, então, esse é meu jeito de contar pro mundo, que uh, hoje eu participei, né, nós batizamos a minha avó. Eu não consigo colocar a foto aqui porque eu ainda não sou uma pessoa que edita as coisas, mas tem no meu Instagram, enfim. É, nós batizamos minha avó. A minha avó, ela vem de uma família muito arraizada numa cidade do interior completamente religiosa. O pai dela e ela estavam envolvidos em... Construção das catedrais, assim, de santos e muita consagração envolvida. E também uma vida muito sofrida. muito é, Todos ao redor dela, sempre com alcoolismo, prostituição e traição e miséria. E ela é uma mulher muito forte. E que sozinha criou três filhos e mais quatro irmãos. E eu tenho certeza que tem uma dessa na sua família, se conhece alguém assim. E essas mulheres que criaram as pessoas sozinhas, elas têm a tendência a serem muito mais fortes do que o normal, porque elas sabem que se fraquejar é elas por elas. Só que a partir do momento que elas entendem, elas e nós, entendemos que Deus é, nos sustenta, nos guarda e, e, e cuida da gente, é, esse peso de ter que cuidar de tudo e fazer tudo acontecer e ser forte o tempo todo, ele é trocado pela cruz e agora você tem um pai amoroso que te ama, que vai cuidar de você, mesmo que seu pai não cuidou, mesmo que sua família não cuidou, mesmo que você não tinha dinheiro para fazer as melhores coisas. A minha avó é a pessoa mais importante, assim, para mim, de exemplo de mulher. E nós oramos por ela, acho que faz uns 15 anos, assim, desde que eu me entendi por ser humano que crê em Deus. E nós ministramos ela na minha família inteira, tem várias pessoas envolvidas nesse processo, e hoje foi o batismo dela, aqui na minha casa. E isso é tão surreal, porque nesse ano eu escrevi uma carta para Deus, e nessa carta... No primeiro parágrafo dela, eu falo que eu queria muito que minha avó se batizasse esse ano. Se decidisse por Deus. E por que eu tô falando disso? Porque, às vezes, tem alguém na sua família, ou alguém que você ama, que você quer muito que aceite quem Jesus é. E que viva a graça de Jesus nos dias, mas cansa. Esperar cansa, orar pela pessoa cansa, falar de Deus cansa. Quando a pessoa não dá nenhum tipo de sinal, tipo, olha, ah, pode ser que eu queira. Só que... Deus ele vai usar todas as pessoas, todos os louvores, todas as vezes que alguém orou por cada um. Porque não é um trabalho de uma pessoa, só é um trabalho da igreja. Não é uma oração que resolve, não é uma pessoa que resolve. O que resolve é o próprio Espírito Santo, porque é Ele quem convence, é Ele quem se mostra poderoso. E foi essa última conversa que nós dois tivemos, quando eu falei para ela, Vó, é, eu não vou mais ficar te abordando com esses assuntos, mas eu quero te pedir para que a senhora chegue diante de Deus e fale, Deus, seja real na minha vida, faça algo real, então foi assim que ela fez, ela falou com Deus, e <risos> é, ela pediu uma cura, e ela recebeu essa cura, e depois ela acordou, assim, ouvindo louvores, e não tinha em lugar nenhum esses louvores, e ela entendeu que era Deus falando com ela, e decidiu por batizar e hoje ela batizando, quando ela entrou nas águas, ela não estava sentindo cheiro, ela estava se sentindo muito mal, e quando ela saiu, ela já estava muito bem, sentindo o cheiro de tudo, e se sentindo muito bem. E eu tô contando isso porque, ah, é, é o sonho que a gente tinha da pessoa matriarca da família, né, estar tá envolvida no processo de viver Cristo. E eu não sei se tem uma avó, um vô, um tio, um primo na sua casa, na sua família, que você também sonha, e esse vídeo é basicamente para duas coisas. A primeira é te falar, não desista de ninguém. Eu tô muito empolgada. Vocês podem ver que eu tô com um cabelo super esquisito, com a pé, tudo. É porque Deus me deu muita graça eu fui pra praia nas férias. E agora, toda a minha tinta vermelha vocês eu no mar. Eu queria ser uma sereia, sabe? E os meus cabeleireiros no mar tivessem tirado a tinta. Mas eu não sei, eu acho que não foi muito bem isso. Foi mesmo uma, uma alguma coisa química. Mas isso é o processo. Sabe, eu entrei no mar com o cabelo vermelho e eu saí loira E as pessoas olham para mim como? Segundo eu falei, não sei, ué. eu tava, com o cabelo vermelho, entrei no mar Entrei na água, nadei, nadei e saí loira E agora é isso aqui, depois eu volto, eu pinto alguma coisa assim E é exatamente isso que aconteceu com minha avó hoje Ela entrou na água, sentindo mal, com muitas coisas no coração e saiu bem Saiu feliz, saiu curada, saiu rindo, saiu falando de Deus para as pessoas Saiu entendendo coisas da Bíblia que a gente nem tinha explicado é, então, eu acho que o, o processo do batismo nesse caso é algo incrível, porque é, os meus dois primeiros vídeos nesse canal foram sobre batismo. E eu fiz há um tempinho, nem sei quando que foi, por um motivo muito simples. Eu senti vontade de fazer, eu orei e Deus conformando no meu coração que era pra eu fazer. E eu falei, Deus, eu vou ficar fazendo vídeo metida, o que, que eu quero com ele? O que, que eu tenho pra falar? Eu sou estranho eu não sei editar vídeo... Eu até sei, eu tenho preguiça <risos> então, é, Eu não tenho as coisas os, os ring light, não tem nada E Deus falou, vai com o que você tem Fala do que você sabe O que você sente vontade Porque até pra organizar, os pessoas é muito difícil Então eu comecei com o que eu tinha Que é o que eu tenho Minha parede e meu computador E às vezes passa cachorro, né? Essas coisas aqui E meu primeiro vídeo foi sobre batismo Meus dois primeiros vídeos foram sobre batismo E hoje, dia 31 Terminando o batismo da minha avó, eu subi pra, pra me trocar Eu pego meu telefone e vejo que tem mil pessoas nesse canal Inscritas nesse canal De onde vezes, essas pessoas? <risos> é, e por que, que eu fico tão feliz? Porque eu não divulgo esse canal E não cuido dele talvez como eu deveria Eu faço com coração Eu ligo meu computador, disparo a falar Termino o pause e envio o vídeo E eu juro que não é fazendo pelas coisas É fazendo com amor mas, e aí tem mil pessoas. Às vezes eu mando no grupo da igreja, no grupo da minha família, onde, para ser honesta, acho que 10 pessoas no máximo assiste ou curte alguma coisa assim. E, e vieram mil pessoas. E esse 1K, né? Ai, muito blogueirinha. São pessoas que o Senhor enviou. Em algum momento se identificaram com alguma fala, com algum vídeo, com alguma mensagem. E eu queria dizer obrigada. Porque... No primeiro vídeo que eu fiz sobre batismo, eu fiz com a intenção de falar sobre isso. E hoje, nesse primeiro vídeo de 2021, mesmo caracterizada de loira do chão do avesso, eu tô aqui pra falar de batismo emocional, sabe? É, Deus é um Deus de... Mudança que você não percebe Você vai nadar no mar e volta diferente Você vai entrar nas águas que Cristo é E vai sair diferente E as pessoas que você ama vão entender isso E vão querer se inundar nesse processo Que você tá transbordando é, Eu queria agradecer Se você está assistindo esse vídeo Até aqui, né? É, muito obrigada Por assistir esse vídeo, por estar no meu canal Não sei se você já compartilhou Mandou para alguém Até isso eu preciso começar a fazer, mas é, a minha vontade com esse canal é falar sobre as coisas de Deus De um jeito que todo mundo possa entender Porque eu acho que a melhor palavra é aquela que a gente entende E que tem lugar no nosso coração Então de um batismo ao outro Eu sou grata por essas mil pessoas Eu sei que existem igrejas muito potentes Com ministras maravilhosos E pastores e louvores incríveis Com menos pessoas do que isso é, Eu sei que tem... Cara, mil pessoas, muita gente. <risos> e eu sei que não são as mil que assistem todos os conteúdos. E eu sei que os conteúdos são roteirizados, escritos, dirigidos por Jesus Tarantino. Mas eu só quero agradecer por esse canal existir, por mil pessoas nele. Pessoas de fé. E dizer que se você tá aqui, existem pessoas como minha avó. Que precisam de você. Da sua oração, do seu testemunho ou simplesmente que você fique de pé e não esmoreça. Se você só não desistir, isso já é muita força para muita gente. E eu creio que você vai estar feliz igual eu tô hoje, comemorando coisas pequenas e que você não entende o que, que tá acontecendo. Virarem grandes, tipo de cinco pessoas saírem mil pessoas, de que não tem, mas que tem coração, amor, e eu esperta tá falando da verdade do Senhor revelada ao meu coração. Não é do meu curso de teologia, não é do curso pastoral, não é dos 500 cursos que eu já fiz, não é da, do poder do Espírito Santo que vem nos testemunhos, é, é do amor, sabe? E que você possa participar da vida nova de pessoas que você ama. Amém? Feliz Ano Novo! Eu espero que eu já tenha pintado o cabelo no próximo vídeo, <risos> ou não, e que o Senhor te favoreça.